Essa semana, o Banco Central anunciou que estaria lançando uma nova nota, a nota de 200 reais. E aí começou a surgir polêmica de todos os lados, e eu vou ser sincero de que logo quando eu vi, eu fiquei preocupado, já que a gente aqui no Brasil não tem um histórico muito bom com essa questão de inflação e impressão de dinheiro. Mas aí eu fui pesquisar, e hoje a gente vai entender essa história toda. Quando a gente passa por uma crise, inconscientemente algumas pessoas tendem a guardar dinheiro em casa isso a gente chama de empesoramento e elas geralmente fazem isso por se sentirem mais seguras em ter esse dinheiro na mão se alguma emergência acontecer e aí essas pessoas acabam sacando as suas poupanças, investimentos ou até o auxílio emergencial e mantendo esse dinheiro em casa como papel moeda uma boa parte do dinheiro que a gente usa hoje, ele é digital em função de que a gente usa muitos meios digitais para fazer essas transações, como guardar dinheiro em corretoras pagar boleto, usar o cartão de crédito, transferir dinheiro para contas de amigos... Todo esse dinheiro que é digital, ele não existe em cédulas. Então, quando muitas pessoas começam a querer essas cédulas, o Banco Central precisa emitir novas para que essas pessoas consigam sacar esse dinheiro. E aí, como imprimir esse dinheiro em notas de 100 seria caro demais, eles acabaram optando por fazer esse lançamento da nota de 200, o que reduziria o custo de produção desse dinheiro pela metade. Então, por enquanto, a gente ainda não precisa se preocupar com uma possível inflação por causa dessa impressão de dinheiro. E que na verdade ela não é uma impressão de dinheiro nova, ele só tá colocando no mercado o dinheiro que antes era digital. Agora eu quero pedir para te deixar um curtir nesse vídeo e enviar para algum amigo teu que estava preocupado com essa emissão de dinheiro que o Banco Central vai fazer. A gente se vê no próximo vídeo, valeu!